Saber da sua fome, do desconforto. E esse sono que não chega cedo só de madrugada Se você não chorar eu vou saber do seu cansaço Espero um dia de a gente quebrar O jarro que ela fez a mão E eu te dar de presente o meu violão Pra poder te ensinar, tê la na mão Quando ela reclamar e eu gargalhar Dessa situação